eu sou Celso Dias, da Benchmark Treinamentos, e este é o canal Vida de Propagandista, o primeiro e o maior canal do país sobre a profissão. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre algumas verdades que podem ser inconvenientes sobre a profissão propagandista. De repente, ninguém nunca falou sobre isso com você. E eu quero trazer essa verdade, essas verdades à tona pra você, e eu vou explicar muito bem por quê, tá bom? Fica comigo até o final, que de repente, com certeza, você vai ter aqui acesso a informações que de repente você não ouve todo dia por aí a falar sobre essa profissão. Mas antes de começar o conteúdo, eu quero aí saber se você já está inscrito nesse canal, né? se você já faz parte dos nossos quase 5 mil inscritos, você é muito bem-vindo, por favor, já deixa aqui o seu like nesse vídeo, já se inscreva, acione o sininho, é muito importante para você não perder nenhuma novidade, nenhuma notificação. Os nossos vídeos e conteúdos têm feito a diferença, tanto em profissionais que desejam ingressar na indústria farmacêutica, porque... São conteúdos exclusivos que você não encontra em outros lugares. Pode pesquisar, pode procurar. Tá bom? E também para quem já está atuando com dicas aí para melhorar a performance, para crescer profissionalmente, porque o ingresso é só o início. Né? É um setor repleto de oportunidades de crescimento, de desenvolvimento profissional. Beleza? Já se inscreveu? Então vamos lá. Deixa eu te explicar primeiro por que, que eu estou fazendo este conteúdo aqui. É normal a gente conhecer mais assim, as coisas boas da profissão. É, de repente você já ouviu falar aí que o propagandista tem um salário acima da média de mercado, que tem benefícios muito bons, que anda de carrão, que veste muito bem, que visita médicos, etc. De repente essas coisas você já tem conhecimento. É, tem participação de lucros e resultados da empresa, em alguns, né, a gente tem que lembrar que em alguns laboratórios algumas práticas são feitas, outras não, algumas coisas são definidas por sindicato. Ah, tem um ticket refeição gordão, participa de convenções no exterior, né, em alguns laboratórios, acontece e por aí vai. Né? Acho que essas coisas é mais comum, é mais fácil você ter acesso a essas informações é, hoje em dia. É uma bênção da internet, eu acho que é importante também. Só que eu sou a favor de você conhecer os desafios, você conhecer também é, quais são as dificuldades, o que, quais são os, os tombos, os tropeços desse setor. Quais são, o que eu preciso me preocupar, porque de repente isso vai fazer você ou se empenhar mais em se tornar um propagandista ou até mesmo descobrir que isso não é para você. E aí talvez você pode estranhar, né? Talvez você saiba, talvez não, que eu sou o CEO de uma empresa focada em treinamentos. Nós temos hoje um curso muito bem conceituado no país inteiro de formação de propagandistas. A gente tem hoje propagandistas atuando nos maiores e melhores laboratórios do país e talvez isso pode causar algum tipo de estranhamento. Poxa, Celso, que tipo de... Marketing é esse que você está fazendo, né? Que tipo de propaganda é essa? E a verdade é o seguinte: primeiro, eu não estou fazendo propaganda com esse conteúdo aqui. Esse conteúdo é informativo. Eu estou levando informação para as pessoas. Você vai encontrar esse tipo de conteúdo aqui em 90% dos vídeos desse canal. Então, o intuito desse conteúdo, mais uma vez, não é te vender nada. É levar para você informação, verdades. Eu acho que isso é um grande favor que a gente faz. E a segunda coisa é que eu acredito mesmo, desde que a gente fundou a Benchmark, até mesmo esse canal, que quando você tem acesso a esse conhecimento preciso, você vai ter realmente poder para poder não se surpreender com expectativas negativas, por exemplo, ou que poderiam ser negativas. Você, a gente acredita também que a gente vai estar evitando aí aqueles profissionais que a gente gosta de chamar de os aventureiros dos processos seletivos, né? São as pessoas que dizem que sonham com coisas que depois a gente vai descobrir, elas nem conhecem direito. Então se você é GD, GR, se você é PV, RAP, atua na indústria farmacêutica já, é, eu acredito muito que esse conteúdo vai ser útil para as pessoas que procuram vocês e dizem que desejam ingressar na indústria farmacêutica. É um favor que você vai fazer a elas, compartilhando esse conteúdo com elas para que elas tenham clareza dos verdadeiros desafios que elas vão enfrentar para saber se elas querem de verdade porque a parte boa está todo mundo sabendo, né? Agora as dificuldades nem sempre. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, é, sobre quais são os verdadeiros desafios. Olha, primeira coisa que eu acho que é importante saber: o propagandista ele começa o dia dele muito cedo, muito cedo mesmo. É, então a gente está falando aí de muitas vezes começar a primeira visita, você vai variar de território a território Mas às vezes você vai começar a sua primeira visita às 6 horas da manhã, 6 e meia, 7 horas da manhã Você já está dentro do primeiro consultório do médico Você sabia disso? E termina muito tarde, tá bom? A rotina dele diária é que trabalha muito, tá? São várias horas ali Porque ele tem muitos afazeres ao longo do dia, além das visitas médicas, vamos lá Visitar PDVs, organizar porta-malas, organizar material, seja aí os materiais científicos que eles, que eles levam para o campo, seja as próprias amostras, né? eles recebem essas amostras em casa, eles precisam organizar isso aí, eles precisam planejar muito bem o roteiro de visita deles, eles precisam é, planejar o roteiro de visita a PDVs, eles precisam fazer visita a pontos de vendas, tá? fazer muitas vezes negociações mesmo em pontos de vendas, e com distribuidores, etc., uma rotina que acompanha a rotina do médico, e como a gente sabe, médico também trabalha muito, vai chegar em casa, ainda vai fazer ali a parte burocrática, né? vai enviar relatórios, vai ler e responder e-mails. Então, é uma rotina muito puxada, isso é importante você saber. O propagandista também, ele anda muito, você sabia disso? Anda mesmo, anda a pé. é né? Porque de repente a gente pensa assim, né o cara tá bem vestido ali, só fica de carro, não é não, viu? Ele anda muito, puxa a Catarina para baixo e para cima. A nossa pasta, né? Como carinhosamente a gente chama, a nossa pasta de trabalho. Tá? Então, ó, debaixo de sol, de chuva, de vento, não importa, cara. Calor, frio, você vai estar tá andando ali, batendo perna mesmo. Tá? Vai subir a escada, o elevador vai quebrar, aí você vai ter que usar a escada mesmo, para cima e para baixo, porque a rotina dos médicos vai ter que se adaptar à oportunidade de visita dos médicos. Então saiba, você vai andar muito, tá? propagandistas viajam muito, ou viajam muito quando é setor de viagem, ou estão o tempo todo no trânsito, para cima e para baixo, então tem que tomar cuidado, é, tem que ter muita atenção para não ter, ou provocar um acidente, ou se envolver em um acidente, a decisão tem que ser muito rápida ali, muito bem organizada o dia dele, mas é corrido, cara, é corrido. Então, você vai pegar a estrada, é, tem que estar bem descansado, com atenção, é, dirigir com responsabilidade Porque está o tempo todo na estrada Está o tempo todo dirigindo Semana passada, inclusive, eu conversei com um grande amigo meu Que é GD E ele num dia só tinha feito aí Mais de 600 quilômetros de deslocamento Entre uma cidade e outra Que é da região dele ali onde ele atua Então só para um exemplo, isso é normal, tá? Na rotina do propagandista Uns vão viajar menos, outros mais Mas todos vão viajar A cobrança por resultados é enorme tá? E eu não quero te assustar aqui mas propagandista vive de resultados, vive de cumprir metas e objetivos. E está tudo bem, eu sempre gosto de falar que se você vem bem preparado para o desafio, ok, você vai saber ler muito bem os seus relatórios, fazer uma análise precisa do seu território, criar a partir dessa análise um bom plano de ação, saber adaptar esse plano de ação, saber conviver com as forças de Potter, né? as influências do mercado, dos concorrentes, dos outros competidores, dos stakeholders, nessa relação sua para conseguir mesmo assim ter resultado, vai saber agir rápido, vai saber tomar decisões, vai ter controle emocional, então se você tiver preparado vai dar tudo certo, você vai ter vida longa na profissão, mas se não tiver, você vai correr um grande risco de não conseguir chegar nos resultados e aí você coloca a sua carreira em risco. Então é importante você saber, é um, é um profissional que vive de resultados, vive de metas, tá? ele, ele é premiado por isso, mas essa é também é a medida da saúde dele. É dentro da função dele ali, da atuação. Então não tem essa de desculpa, ah, não atingir meta por isso ou por aquilo. Não, você vive de resultado, você tem que estar preparado para isso. E aí a gente fala tanto em competências técnicas quanto competências comportamentais. Como eu disse, poder de análise, poder de síntese, capacidade de executar as técnicas de vendas, de negociar muito bem, de se relacionar, de comunicar e outras coisas mais. E tem também as competências comportamentais, como resiliência, é, capacidade de receber feedbacks, de trabalhar em equipe tá? Autogestão, organização, entre outras coisas mais E propagandista estuda muito Olha só, pensa bem É um profissional que representa os melhores medicamentos Produzidos pelos melhores laboratórios que atuam no Brasil E muitos deles são multinacionais até Então envolve ali tecnologia, envolve ali muito conhecimento de patologias, de farmacologia. Obviamente que o profissional ele é treinado, eu sempre gosto de dizer, ele é treinado depois de ingressar nessa parte mais técnica. Mas tem que ter disposição para se manter aprendendo em constante evolução e aprendizado. Porque a cada visita, esse profissional precisa entregar valor para o médico, ele precisa levar novidades, ele precisa então se interessar por esse mercado, gostar de estudar ou aprender a gostar, que é a maioria dos casos, é, e desenvolver esse hábito de estudo constante, porque ele é cobrado, ele faz provas, ele está o tempo todo ali aprendendo e se atualizando. E aí, isso aí foi novidade para você? Eu te desanimei, eu espero que não. Você precisa saber uma coisa, as melhores oportunidades estão sempre reservadas para os melhores profissionais. E tudo bem, não é que você seja ou não seja esse profissional, é que a gente se prepara para isso. É que é, é como eu gosto de dizer, é para todos, mas não é para qualquer um. Tá bom? Então exige sim uma preparação, exige sim uma dedicação, exige um desenvolvimento e a criação de novos hábitos que te mantêm em constante evolução. É sim, você vai visitar médicos, médicos são... é uma classe que é muito exigente, então, você tem que... tem que estar preparado para isso. Você quer ir além, quer saber como que pode se preparar melhor ainda? Então eu vou te fazer um convite, baixe aí o nosso e-book ele é 100% gratuito, é o book mais baixado do país. É o guia definitivo de como se tornar um propagandista. É um ebook que já tem ajudado milhares de pessoas no país inteiro e com certeza vai ajudar você também. Se você curtiu, deixa o seu like aí que é importante demais. Comenta, tá? Se eu trouxe novidades para você, eu gosto muito dessa interação, é muito importante pra mim. Compartilha esse conteúdo com pessoas que também você sabe que vai ajudar tendo conhecimento dessas coisas aí que eu trouxe aqui, tá bom? E eu te vejo num próximo vídeo. Sucesso para você!